Sejam bem-vindos ao meu canal, Lotofácil Mestre aqui novamente, galera. Nesse vídeo eu vou passar aqui uma estratégia muito top para vocês, tá bom? Essa estratégia aqui foi a primeira estratégia que eu usei para conseguir é, ganhar meus primeiros 14 pontos. Então galera, presta muita atenção nesse vídeo aqui, fica comigo até o final é, para que você não perca aí nenhum passo dessa estratégia, tá bom? Para que você faça ela aí em sua casa também, galera Já vai deixando aí o seu like, se inscreva aqui no canal para me dar uma força também, beleza galera? Então vamos lá Então pessoal, nessa estratégia que a gente vai utilizar, a gente vai utilizar dois jogos, tá bom? O jogo 1 um aqui, eu vou anotar E o jogo 2, tá bom? logicamente buscando aí os nossos 14 pontos mais uma vez, beleza? Então o que a gente vai fazer aqui no jogo 1, a gente vai fixar seis dezenas. Já tem vários vídeos aí, galera, ensinando como que analisa aí é, os jogos para você saber quais tem mais chances de serem sorteados. Então depois de você analisar, você vai fixar aqui seis dezenas no jogo 1, tá bom? Então vou fixar aqui para vocês e vou anotar em vermelho para ficar mais fácil, tá bom? Vou anotar aqui para vocês. Lembrando, galera, que essas dezenas aqui já foram analisadas, tá bom? Foram as dezenas que eu mais acho que tem chance de serem sorteadas, então elas que eu passei pra cá Lembrando, galera, também que essa estratégia aqui foi a primeira estratégia que eu usei, galera Aí pra conseguir os 14 pontos, mesmo antes de utilizar o nosso sistema aí é, eu utilizava essa estratégia aqui E com ela eu consegui alcançar os 14 pontos pela primeira vez, galera Então ela realmente funciona, galera É só você aplicar aí que ela vai funcionar pra você também Então, galera, ó Eu já passei pra cá 6 dezenas em vermelho Então aqui no jogo 2 eu vou passar as mesmas dezenas, tá bom? Então é só copiar Passado essas dezenas pra cá, galera, agora com a caneta azul eu vou colocar as nossas, nossas variáveis, tá bom? As nossas variáveis vai ser o seguinte, eu vou escolher aqui mais 9 dezenas é, pra estar tá colocando aqui no nosso jogo 1, um, tá bom? Então eu vou escolher aqui as minhas 9 dezenas. Então galera, aqui ó, terminei agora de escolher minhas dezenas, minhas dezenas fixas em vermelha, as variáveis aqui em azul, tá bom? E agora o que a gente vai fazer? A gente vai é, escolher nossas variáveis aqui do jo nosso jogo 2, tá bom? Como que a gente vai fazer isso? Aqui no jogo 1, um, na primeira linha, a gente escolheu aqui ó, a dezena aqui ó, da terceira posição e da quarta posição. O que, que a gente vai fazer? A gente vai passar para cá es essas dezenas nas mesmas posições, só que acontece, a gente vai passar as dezenas dessa linha 1 para a linha de baixo do jogo 2. Então a gente vai colocar aqui, ó. Aqui a gente a gente colocou como variante aqui, ó. Posição 3 e a posição 4. Então aqui, posição 3. A posição 4, galera, já tem aqui uma uma dezena fixa, então a gente vai colocar do lado direito aqui, que seria a dezena 10. Tá bom? E a mesma coisa a gente vai fazendo aqui nas linhas de baixo, ó. É bem simples, galera. Essa estratégia e ela funciona muito bem, tá bom? Ó, na primeira posição e na terceira posição. Então, o que a gente vai colocar? Na primeira. Na terceira posição já tem a nossa dezena fixa. Então, a gente vai colocar na quarta. Bem simples, galera. Dessa maneira aqui, você vai colocar. Agora, aqui na terceira linha. A gente vai passar aqui, galera, ó. A dezena da primeira posição e a da quarta posição. Aqui deu certinho, galera. Ó. Agora daqui a gente colocou a da segunda e a da última, né? Da segunda já tem, então a gente coloca a da terceira. E da última também já tem, galera. Ó, que é a nossa dezena fixa aqui, ó. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pular uma e voltar para a primeira dezena. Ficando dessa forma, galera. Então pessoal, agora sobrou somente a última linha e a gente vai colocar ela lá em cima, aqui em cima que a gente não preencheu a nossa primeira linha. Então ficaria como, ficaria só da terceira posição, tá bom galera? Então a gente vai colocar aqui da terceira posição, dessa forma galera. Você consegue aí dar uma mesclada nos seus jogos Eu fiz aqui somente com dois jogos Você pode estar tá fazendo essa estratégia aqui com mais jogos também, galera, tá bom? Então, ela é muito poderosa Até para quem não tem o sistema ainda Pode estar tá utilizando essa, essa estratégia é, Que com certeza ela vai funcionar também, tá bom, galera? Então agora você não tem mais nenhuma desculpa para você não ganhar na Luto Fácil, galera Mesmo se você não tem o sistema ainda Você tá tendo a chance aí é, de ganhar utilizando essa estratégia que eu mesmo já usei, foi a primeira estratégia que eu usei para estar tá ganhando os 14 pontos, mesmo sem ter aquele sistema que gera os jogos prontos para mim. Tá bom. Agora, se você quer receber, galera, todos esses jogos aí prontos, como eu, os jogos que eu uso, é, para hoje em dia ganhar entre 3 a 4 mil reais todos os meses, somente jogando a luta fácil clique aqui no primeiro link da descrição, é para você também ter acesso a esse sistema que eu uso. Tá bom, galera. Espero que tenham gostado aí do vídeo. Bora aplicar essa estratégia que ela é muito boa, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima.